A Ferrari anunciou nesta terça-feira que Frederick Vasseur será o novo chefe da equipe a partir de 2023. Vocês vai ter vida dura, mas era a melhor opção para comandar a escuderia italiana. Esse vai ser o assunto do vídeo de hoje. Então já vai deixando aqui nos comentários a sua opinião sobre essa contratação. Deixa também o seu like no vídeo de hoje e claro se inscreve nos dois canais do Grande Prêmio que tem conteúdo diário para você sobre automobilismo. Fala pessoal, tudo bem? Sou André Neto, estou aqui hoje para mais um vídeo do Grande Prêmio para falar um pouquinho sobre a grande notícia dessa semana na Fórmula 1 que foi a confirmação aí do Frederic Vassar como novo chefe da Ferrari ele que já era aí o principal nome especulado na equipe italiana para substituir o Mattia Binotto né? O Mattia Binotto já teve a sua saída anunciada há algum tempo e o Vassar já era o nome favorito da Ferrari para ocupar esse posto o Vassar que chega com muita experiência né, para comandar a Ferrari, ele que já é chefe de equipe na Fórmula 1 desde 2016, quando ele acertou com a Renault, depois de um ano foi para a Sauber, e aí estava lá desde então na equipe que virou Alfa Romeo, né? teve um rebranding, virou Alfa Romeo, está nessa equipe há seis anos, deixa a Alfa Romeo depois de seis anos e vai agora para a Ferrari, com uma missão que pode ser um pouquinho complicada, é, uma missão que vai, ter, que vai exigir muito mais dele, né? ele vai estar... Tá sob muito mais expressão na Ferrari, com muitos mais olhares voltados para ele na Ferrari do que foi na Sauber, na Alfa Romeo. Mas o Vassoura é um cara do automobilismo, é um cara que está envolto em equipes já há muito tempo, né? É, ele tem um histórico longo também com equipes de categoria de base, ele fundou a, a Arte Prix né? Equipe francesa que tem um histórico muito forte na Fórmula 2, na GP2, é, ele, ele o Vasser tem, um, tem um histórico de títulos enorme, né? Ele ganhou oito títulos na antiga GP2, nove na, na GP3 e doze na Fórmula 3 Euroseries. É, Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Sebastian Vettel são todos pilotos que já passaram por equipes dele. Então o Vasser é um cara que tem essa experiência de não só de criar equipes, mas também de construir esses times e também já ter uma experiência antiga de liderar times na Fórmula 1. E acho que a Ferrari precisava um pouquinho disso, né? É, a saída do Binotto se dá um pouco pela falta de comando que a gente viu na, na equipe nesse ano. A Ferrari que vinha buscando justamente voltar a ter uma possibilidade de brigar por títulos, algo que não tinha acontecido nos últimos dois anos. E aí a gente tem que elogiar o Binotto, sim, porque ele conseguiu devolver a Ferrari para essa frente do pelotão da Fórmula 1. Mas quando ele chegou no, no próximo, né, quando esteve próximo de fato para brigar por títulos, por vitórias, a gente viu muita descoordenação na Ferrari, a gente viu erros básicos de estratégia, a gente viu muita confusão e uma sensação geral de uma falta de liderança. Então o Vassoura chega justamente para tentar mudar isso, para ter um comando mais firme, um pulso mais firme. O Binotto parecia ser um cara muito querido dentro da Ferrari, com um histórico aí, é, muito grande dentro da equipe, um engenheiro de motores brilhante mas que, na hora do vamos ver ali como chefe de equipe, acabou deixando a desejar, e a Ferrari, sentindo que precisava dar um passo a mais, trouxe o Vassar, justamente um cara que também não é um, um chefe que chama tanto a atenção nos padlocks da Fórmula 1, não é um Gunter Steiner, famoso por suas declarações, mas é um cara que, na tendência, a gente espera que defenda melhor os interesses da Ferrari, que tenha um pulso mais firme na hora de tomar decisões em momentos importantes, e que, de fato, consiga competir aí com Mercedes Red Bull, e é óbvio, a comparação do Vassoura agora vai ser com Christian Horner e com Toto Wolff, então ele vai precisar estar no nível aí desses outros dois chefes de equipe. Tem experiência, tem muito tempo já nesse ambiente da Fórmula 1, a questão é ver se ele consegue né, ter essa tomada de decisão rápida nos momentos importantes, ver se ele consegue colocar a Ferrari para brigar com essas duas equipes e defender os interesses da Ferrari nos bastidores da Fórmula 1, tão fortemente quanto a gente vê Horner e Wolff fazendo, quando eles sentem que Red Bull e Mercedes, respectivamente, foram prejudicados em qualquer aspecto. E aí acho que tem um último aspecto importante também nessa chegada do Vassar, que ela mostra de fato que a Ferrari agora é uma equipe do Charles Leclerc. Né? O Vassar trabalhou com o Leclerc na Sauber lá em 2018, quando o Monegasco chegou à Fórmula 1, né? primeiro ano dele na, equipe, é... primeiro ano dele na Fórmula 1 foi na equipe do Vassar, os dois têm uma ligação mais próxima, e a relação do Leclerc com o Binotto teria azedado justamente no GP da Inglaterra, quando a Ferrari simplesmente não favoreceu o Leclerc, que ainda brigava pelo título naquele momento, e deu a vitória para o Carlos Sainz, enquanto o Leclerc terminou aquela corrida só na quarta posição, deixando ele aí atrás do Verstappen na briga pelo título, é, e tirando uma oportunidade boa que ele tinha ali para diminuir a vantagem do holandês e de fato se solidificar como um concorrente, ao título de 2022, que no final das contas acabou virando um campeonato muito fácil para o Verstappen, que quebrou uma série de recordes nessa temporada da Fórmula 1. Então o Vassour chega justamente para estabelecer essa linha de comando, para estruturar uma Ferrari que se mostrou bagunçada nas últimas temporadas, principalmente nesse ano de 2022, mas o mais importante vai ser ele mostrar que é capaz de ter as pessoas certas ao lado dele na equipe, que a Ferrari é capaz de ter estratégias coerentes durante a temporada, que a Ferrari é capaz de priorizar o piloto que deve ser priorizado na temporada de 2023 da Fórmula 1. A Ferrari acerta, traz o melhor nome que tinha disponível ali dentro do mercado dos chefes de equipe e o Federico Vassar tem tudo para mostrar potencial, para mostrar que não é um chefe de equipe pequena só para brigar no meio do pelotão, mas que consegue sim comandar uma Ferrari que não é igual a nenhuma outra equipe. Ele vai estar tá muito mais visado agora, mas ele é um cara com experiência. É o melhor nome que a Ferrari podia trazer nesse momento. É o melhor nome para alçar a Ferrari desse patamar de brigar por vitórias, para de fato voltar a brigar por títulos. Bom, pessoal, espero então que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários o que, que vocês acharam dessa contratação da Ferrari, o que, que vocês esperam da equipe italiana agora com o Frederico Vasson no comando. Também deixem aqui, por favor, o seu like no vídeo que ajuda muito a gente e se inscrevam nos dois canais do Grande Prêmio que tem conteúdo diário de automobilismo para vocês. Eu sou o André Neto, vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.